na Expo Direto Cotrijal foi de visita de autoridades, muitas comitivas estrangeiras e o ministro da Agricultura, Blairo Mage, que conversou com o portal AgroLink. Vamos conferir. Ministro, o Rio Grande do Sul vai colher uma safra recorde de grãos. A gente conversava muito com produtores e com autoridades que ainda têm muitas dificuldades de escoamento. O que o senhor pensa com isso em relação a políticas para facilitar esse escoamento de safra? Bem, esse é um problema do Brasil como um todo. Né? Se o Rio Grande do Sul reclama do que tem, tu imagina nós no centro-oeste, né? ou no nordeste, ou no Matupibá, onde começa nesse momento, nesses anos agora, uma nova agricultura. Então, nós temos as nossas dificuldades. O nosso país é um país muito grande. Se a gente olhar, nós estamos nesse tipo de agricultura há 40 anos, 45 anos. Fizemos muito. Né? Se a gente olhar para trás, fizemos muito. E também nós devemos considerar que o Brasil, como disse, é um país muito grande. Se nós fôssemos do tamanho que é a França, o tamanho que fosse a Itália, a Alemanha, um país de de 30 milhões de, de, de hectares ou 50 milhões de hectares, como são esses países, e nós colocássemos dentro toda a infraestrutura que nós construímos nesses 40, 50 anos, não teria canto que nós não teríamos uma estrada, não teríamos as coisas para comemorar. Então, a gente tem a vantagem de ser um grande país territorialmente, mas temos a desvantagem de que o dinheiro para fazer tudo isso é muito grande e vai muito tempo para a gente fazer. Então, os produtores conhecem isso, nós temos as nossas dificuldades, nós estamos lá no, no Norte, no Mato Grosso, ainda atolando o caminhão nas estradas, um, perdendo competitividade, mas é a maneira que nós temos de fazer as coisas e temos que estar trabalhando com isso. Claro, não, de, não devemos nos contentar, não devemos nos acomodar, mas é o que nós temos, temos que viver assim nesse momento. Ministro, em meio à turbulência que o Brasil vive, o agro dá para comemorar? 100%. Nós temos uma safra bastante grande, Será uma safra agora estimativa dessa semana da Conab de mais de 222 milhões de toneladas. Estamos aumentando a nossa previsão de que era 219. Vamos colher uma safra de soja, algo como 108, 107 milhões de toneladas, pela primeira vez comemorando a passagem dos 100 milhões. E, e tudo deu certo esse ano. O crédito veio no momento certo, o governo tomou as atitudes os produtores investiram, eles têm muita capacidade de fazer as coisas. E aí o terceiro elemento, que é uma coisa que nós não controlamos, né? que é o tempo, que é o clima, nós temos uma indústria a céu aberto e quando tudo corre bem e nós fizemos a nossa parte, sai uma safra maravilhosa como essa. Então, é um, acho que é um retrato de 2016, 2017, a safra, que a gente bater um, uma fotografia e guardar na parede. Para a gente terminar rapidinho, o que o senhor avaliaria como o maior desafio do setor? da agricultura hoje no país, no Rio Grande do Sul, em termos de governo, falando de políticas? Olha, o governo tem as suas dificuldades, nós estamos montando um novo plano safra que vem pela frente, pretendemos no mínimo repetir o que nós tínhamos no plano de safra anterior. Eu sempre falo ao meu pessoal que isso é uma coisa como se fosse uma casa, o governo é como se fosse uma casa onde o pai se aperta, né? onde não há dinheiro para todos os filhos e para todas as coisas. E aí não adianta um filho ficar gritando mais que o outro, eu quero, eu desejo, eu preciso, porque na verdade todos nós temos que conviver e viver com aquilo que nós temos, o que o nosso pai pode dar, o que a nossa nação pode dar. Então, dentro desses limites, a gente tem que fazer uma boa gestão. E o Ministério da Agricultura uh, está montando um plano safra adequado com os recursos que é possível ter uh, nesse momento mas tenho certeza e posso afiançar que não, faltaram, não faltarão recursos para as atividades que nós queremos fazer. Obrigada, ministro. Obrigado.